É isso aí. Bom dia, boa noite para quem está assistindo em diferentes horários. Estou aqui acompanhando os seus comentários para saber se o som está legal, se não está. É, faz tempo que eu não faço uma live, estou destreinado. vou ter que estar tá recuperando aqui o, o, o, o jeitinho de fazer. Mas agora a gente está com um fundo diferente, vocês estão vendo atrás, uma beleza, eu quero agradecer as maravilhosas artesãs as mulheres da Arte Caldas. Esse aqui é um produto legitimamente caldense, um painel que a gente fez com a nossa palha de milho, foi uma trabalheira para ser feito, mas isso dá um gostinho da nossa cidade. Daqui a pouco a gente quer estar tá botando alguns enfeites, aí, algumas fotos da nossa cidade, das nossas belezas, nossos patrimônios, do nosso balneário, da nossa pedra branca, da nossa história, da nossa cultura. É, então, vamos estar tá tentando retomar de pouquinho em pouquinho as nossas lives. né? E o tema de hoje teve que ser conversado, porque está todo mundo perguntando, mas como assim? Não pode ser. De onde que aconteceu isso? Não é possível. E aí eu botei essa pergunta provocativa. né? É, será que... Será que realmente está é, tá sendo vendido? Estão sendo vendidas as águas de pocinhos? E, para começar, assim, já quero estar tá dizendo, agradecer a todo mundo que a gente está sendo um sucesso, o um Abaixo-Assinado, gente, que a gente está fazendo, que é um apelo ao governador Zema para que ele desista dessa ideia maluca que eu vou explicar para vocês. A ideia de hoje é eu fazer uma explicação de como que é, por que que é, qual é a ameaça, é, se existe ameaça ou não, quais são as estratégias que a gente está tentando fazer enquanto município, é, todos, né, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, população caldense, todo mundo dando a sua parte. Estou né? olhando aqui as assinaturas, deixa eu compartilhar com vocês, para poder mostrar aqui. Gente, se tiver o som estiver ruim, me avisa nos comentários aí, tá bom? Ah, deixa eu compartilhar aqui para mostrar aqui o abaixo-assinado, não sei se está sendo visto aí por vocês. tá aí, gente, já estamos, uh, o abaixo-assinado começou, é, quando que ele começou? Ele começou ontem, né? Uh, anteontem, e em dois dias já está com 1.133 assinaturas. Vamos lá, gente, vamos conseguir mais assinaturas, vamos dar o um recado para o Zema. Não venha nas águas medicinais de Caldas, e hoje a live vai estar tá tratando desse assunto. Então vamos é, explicar para vocês. É, primeiro, eu vou fazer uma introdução breve é, de como que funcionam algumas coisas que se relacionam é, com direitos minerários, direito ambiental, para poder organizar nossas ideias. Se tiver dúvida também, bota nos comentários. Se, se o som estiver ruim também, me fala. Se estiver muito alto, muito baixo, vocês vão dizendo aí, tá bom? É, então, vamos lá. Uh, pela nossa legislação brasileira, tudo que está no subsolo brasileiro, né, os minérios, o que está para baixo de onde está ocorrendo a nossa organização da vida aqui em cima, é os minérios lá de baixo, eles são propriedade da União. Então, você tem toda uma legislação que é chamada aí de direito minerário que trata dessa parte ligada ao direito a explorar o que está debaixo da terra. São direitos minerários e você pode ter concessões do governo federal para a exploração, para o usufruto é, de... É, bens que estão debaixo do solo. Muitas vezes o pessoal confunde, quando a gente fala que isso é exclusivo da União, ou seja, só a União que decide é, como que pode repassar os direitos minerais, o pessoal confunde isso com outro direito, que é o direito ambiental, que tem a ver com a parte de licenciamento ambiental. Então, muitas vezes, uma empresa ou uma pessoa pode ter um direito de lavra né, concedido pelo governo federal em determinado lugar de um subsolo, mas ele não pode lavrar, não pode explorar, porque depois disso tem que começar um processo de licenciamento ambiental, que aí vem em cima. Onde é que tem rio, não tem rio, as águas, as pessoas, a cultura, é, as propriedades que estão lá em cima, etc. Vocês têm noção, gente? É, tem poligonais cedidas pela União com concessão de lavra aqui no centro de Caldas. Caldas inteiras tem poligonal é, com concessão de direito minerário para poder é, uma empresa ter exploração. Mas o direito ambiental é outro. Aí sim você verifica se está numa igreja, se está no centro, se está numa área rural produtiva, se está numa região é, de importância e relevância ambiental, etc. Então, o direito minerário é uma concessão que é feita pela Agência Nacional de Mineração. Antigamente isso se chamava DNPM, Departamento Nacional de Produção Minerária, alguma coisa assim. Aí agora, há alguns anos atrás, acho que dois ou três anos atrás, passou a ser ANM, Agência Nacional de Mineração. E ela então concede direito de lavra. Essa concessão de direito de lavra, como eu já falei, ela não permite já usufruir. Ela é só uma etapa que é prévia a depois você ter o um licenciamento ambiental. Bem... É, o, o, a União tem exclusividade desse direito e ela concede, ela dá concessão de exploração, concessão de lavra, concessão para que seja explorado comercialmente o minério, ou o que está debaixo da terra, no nosso caso, nossas águas minerais, né? medicinais. Bem, até aí tudo bem. Vamos chegando perto de Caldas. Aqui no nosso município, é, nós temos já é, historicamente né, as nossas águas medicinais. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas o nome da nossa cidade, Caldas, ela vem por conta das nossas maravilhosas águas, que incluíam também as águas que ficam no que antes era um bairro, um distrito da comarca de Caldas, que era posse de Caldas. Então lá era parte de Caldas, aqui também nós temos em Caldas. E. Mesmo antes da construção do balneário de pocinhos, é, já existia um, um pequeno balneáriozinho em que eram recomendados os usos das águas das nossas fontes é, para finalidades terapêuticas. Mas isso cresceu, acho que, se eu não me engano, em 1942, foi construído o balneário de maneira mais, é, mais organizada, né? e o balneário passou a ser uma referência, assim nacional e internacional, nós recebemos hóspedes, pessoas para se tratar nas nossas águas de fora do Brasil. Então, essa história ela já vem de longa data. E a história do Balneário se confunde com a própria história da nossa cidade de Caldas. Ela é parte da nossa identidade caldense, as águas medicinais. Caldense, Caldas, Águas. Bem... Mas por serem águas é, com características é, que são ricas em diferentes tipos de minerais que vêm debaixo do solo, elas também têm uma concessão da Agência Nacional de Mineração. Eu esqueci o número da matrícula, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o número certinho desse número ANM, que é o número dessa poligonal, onde, onde estão as nossas três fontes do balneário, fontes de águas medicinais. Ela era, além de, ela, ela, ela, o direito de uso era exclusivo da própria União, ou seja, não era de nenhuma entidade que não fosse a própria União, então era a União dando para a própria União. Depois de um tempo, foi transferido, isso é importante, viu, gente, para a conversa que a gente vai ter hoje é essa coisa da transferência, porque essa é a, é a chave para a gente tentar fazer uma nossa luta que vai depender muito da população caudense, vai depender muito do povo de Caldas, nossa capacidade de mobilizar. Então, houve uma transferência, do nível federal para o governo estadual. Ufa, tranquilo. Então, o governo estadual, que também era responsável pelo balneário, não sei se vocês sabem que houve um tempo que o balneário estava sob gestão do Estado. Obrigado, Ana Paula. Então, é a nm 000138 de 1951. Esse é o número é, da poligonal né, que dá a concessão aí, é, do uso do usufruto desse, dessas águas. Bem, passou para o Estado. O Estado também gerenciava o balneário. Não sei se vocês lembram disso, né? Então, a gente, acho que todo mundo lembra. A gente teve uma promessa, não sei se vocês se recordam, da Anastasia, de que viria uma reforma, acabou que a Anastasia não fez, aí depois o Fernando Metel passou o recurso para a e foi feita o, o, a reforma do balneário, é, por um valor até muito menor do que estava dizendo, e o balneário ficou lindo, né? Ele concluiu a sua reforma é, em 2017, foi um baita do recurso que teve que ser usado para deixar ele maravilhoso como ele está. E o nosso balneário, então, teve uma reforma, foi revitalizado, foi renovado, tá do jeito que a gente conhece hoje. Em 2019, nós tivemos uma excelente notícia, que foi a municipalização do Balneário, uma conquista tremenda para o nosso município. É, a gente vê outros municípios que têm também águas minerais, águas termais, águas medicinais, que estão sofrendo muito por causa dessa gestão do Balneário, que está podendo ser privatizada ou ser feita uma concessão para uma empresa. Isso seria péssimo para o nosso município, e esses outros municípios estão sofrendo com isso. Então, vamos lá, gente, vamos entender. Vamos entender. A concessão com relação à é, a, a, a lavra, né, ao uso né, dessas águas minerais, sob o número ANM 000138, de 1951, estava de posse do Estado de Minas Gerais, ou seja, um bem público. A, o direito, esse direito minerário. Ok? A gestão do mal em 2019 passou para o município. E... Eu tenho aqui que fazer sempre reconhecimento, a Prefeitura Municipal, primeiro nas mãos do Alex, depois nas mãos do, da atual gestão, com o Ailton Goulart aí, mas tem gente batalhando forte aí, com o Magela e outros é, batalhando, a doutora Jussara e outros, é, foi feito um trabalho muito bom de buscar revitalizar também o uso do balneário. E nessa revitalização do uso do balneário, uma informação importante que eu quero dar para vocês, que pouca gente sabe... No ano passado foi encaminhado para é, sanção nossa, enquanto vereadores é, de Caldas, o um projeto de lei que criava né, uma política de práticas integrativas e complementares de saúde, PIX, mas que não é o PIX-PIX, é o PIX-PICS. Práticas integrativas e complementares de saúde. Esse projeto de lei é uma iniciativa da Prefeitura Municipal, ela foi a autora. Eu apresentei, a partir do nosso mandato movimento, algumas emendas. A principal das nossas emendas foi fortalecer a área de fitoterápicos, porque, se Deus quiser, a gente vai poder ter uma outra live conversando só sobre isso, a possibilidade de Caldas buscar incorporar chás, xaropes, tudo que é aqueles conhecimentos antigos, tradicionais nossos, no SUS de Caldas. Mas, então, a gente fez essa emenda que permite, que aumenta, que amplia essa possibilidade dos fitoterápicos em caldas. Mas o PIX tem um foco, essa lei das PIX, das Práticas Integrativas e Complementares de Saúde, tem um foco principal, o termalismo. Buscar consolidar o balneário de caldas como uma referência em termalismo no Brasil. Voltar a pesquisar, voltar a tratar... Do, da, do balneário, como uma questão de saúde. E, nesse ponto, eu tenho sempre que reconhecer é, o trabalho que a Prefeitura Municipal tem feito de é, buscar fazer um trabalho sério com relação a isso. E a grande conquista que muito me alegra, me emociona, na verdade, foi o fato de que, com essa lei da, das PICs, né, das Práticas Integrativas e Complementares de Saúde, foi possível integrar o balneário de caldas o balneário de pocinhos, ao SUS. Então, você pode ser, ter receitado 10 banhos, por exemplo, pelos médicos do nosso sistema de saúde. E você pode usufruir disso de maneira gratuita, além de outros pacotes que existem é, para as pessoas poderem se cuidar e se tratar é, no balneário. E aí eu preciso muito é, também... É, agradecer por estar com a gente no município, a doutora Jussara, sempre buscando fortalecer o termalismo. Inclusive, gente, olha que coisa do acaso. Em julho nós vamos ter uma conferência internacional de termalismo no Balneário, aqui em Pocinhos, que vai vir gente do mundo inteiro para discutir as práticas, as, as, as curas, as propriedades medicinais os melhores usos para a saúde do termalismo, não só no Brasil, como no mundo. Então, é nessa onda que a gente estava. E a gente estava de boa, tranquilos, felizes com relação a isso. Estava tudo bem, estava melhorando. Aí vem a bomba. Bem, qual foi a bomba? Serzema! Qual foi a bomba? É, o sujeito aí, governador do nosso Estado, decidiu... Decidiu que quer se desfazer. Se desfazer enquanto Estado do direito minerário, de vários tipos de minérios aí, como argila, areia, águas minerais, águas medicinais. E tem alguns lotes, e um dos lotes é o de caldas, o lote de número 6. O governador teve a pachorra de colocar à venda o direito minerário das águas de pocinhos, que nós usamos, eu falo décadas, mas a gente pode falar de séculos, porque Caldas tem 200 anos e já conhecia-se muitas propriedades dessas águas. E quer botar a venda, para que seja gerada lucratividade dessas águas, que aqui são utilizadas para a saúde. Eu até entendo, de repente, não entendo 100%, mas se você está botando uma areia, e vende direito minerário dessa areia para que uma empresa possa vender e comercializar. Agora, comercializar as nossas águas minerais? Eu vou pegar para vocês, então, o documento que todo mundo está querendo ver. Várias pessoas perguntaram. Cadê o documento do Estado de Minas Gerais? Vamos para o documento de Minas Gerais. Ache esse documento. Cadê o tal do documento? Uh, tem que abrir ah, não, tá aqui. A gente vai aqui. Vamos pegar o documento do governo do estado de Minas Gerais. Aqui. Consulta pública de ativos minerários da Codenge. Aqui essa catástrofe. Nossa, que raiva que dá. Se você soubesse como eu estou incomodado com esse trem, gente. Pelo amor de Deus, não é possível. Ano passado era INB, agora é isso. Bem, tá aqui. Ai, ai. Vou compartilhar com vocês aqui, vamos lá. Objetivo. É, constituir o objetivo construir consulta pública com empresas, tá, gente? Com a finalidade de consultar o mercado. Consultar o mercado! Consultar o mercado! Ai, meu Deus. Desceu até. Até o, até o computador ficou nervoso. Consultar o mercado do interesse de operação de diversos direitos minerários, conforme os lotes apresentados nesse documento. Os referidos lotes não incluem o terreno e benfeitorias associados, sendo objeto dessa consulta somente o direito de exploração do bem mineral. Vocês estão entendendo o que, que significa isso? Ou seja, não tem a ver com o balneário em si, não é o balneário, é a exploração do uso, na prática, gente. A prefeitura, com o baldeário, vai ter que pagar para a empresa que tiver o direito minerário dessa água para poder usar. Olha a loucura que eu estou ficando. Olha a loucura que eu estou ficando. Uma coisa ligada à saúde. Mas vamos lá. É... Fala das proponentes, tem que aparecer. A justificativa é buscar um modelo de negócio mais atrativo para a companhia, Codenji, que é uma companhia pública. Uma companhia pública, gente, não tem que dar lucro. Uma companhia pública tem que prestar serviço para o povo de Minas Gerais, uma empresa pública estadual, ela tem como objetivo a sua finalidade social. desde não tem que ficar dando mais lucro para acionistas, ou seja lá o que for. Nem vou entrar no caso da Copasa. Não sei se vocês sabem, a Copasa, no ano passado, ela deu mais dinheiro para os acionistas do que de, de é, atividades e ações de infraestrutura no estado de Minas Gerais. Como assim? O objetivo da Copasa não é dar lucro. O objetivo da Copasa é fornecer saneamento básico. Vamos lá. E aí, que fala das coisas aí. Então, é, a intenção da CODEIJ é obter contribuições do mercado acerca do interesse na operação dos ativos pertencentes ao projeto Espongilito, projeto Fosfato, projeto Argila de araxá e projeto Água Mineral. Adivinha onde nós estamos? Projeto Água Mineral. Agora, para não ser chato para vocês, eu vou pular aqui os lotes: lote 1. Aí mostra aqui os poligonais. Lote 2 do Fosfato. Olha, se desfazendo de patrimônio público, gente. Lote 3, de argila e Araxá. Lote 4, vem a primeira águas minerais das fontes Marimbeiro, Cambuquira. A gente está aqui com uma pessoa participando, fazendo contribuições ótimas. Aqui, Ana Paula Lemes, fazendo contribuições excelentes lá de Cambuquira, é, que também estão lutando com relação a esse absurdo lá em Cambuquira. E lote 5, é o Parque das Contendas, em concessão do Rio Verde. Estão lá ameaçando mais uma vez Conceição do Rio Verde. Não basta toda a parte de mineração que já existe por lá. E aqui chegamos, minha gente. Estão reconhecendo aí? Trata-se do Manifesto de Minas vinculado ao Direito Minerário 00013851, Balneário Pocinhos, do Rio Verde, Caldas. Aí, ó. Entregando Direito Minerário das nossas Águas. Tá aqui o mapa, né? Tá aqui a poligonal, ó. Pega todo esse pedaço aqui. Aí mostra onde está Construído há mais de 70 anos, o balneário tem diversos espaços para banhos, hidromassagem e sauna, com a utilização de águas isotermais. O balneário de pocinhos do Rio Verde, não incluso nesse processo de consulta, entenderam, né, gente? Ou seja, o balneário não está incluso, é só o direito da água. É, possui três fontes sulfurosas captadas do aquívoro, aquífero aluvionar. São elas... Fonte Samaritana, Fonte São José e Fonte Rio Verde. As fontes Samaritana e Rio Verde possuem vazão de 250 litros por hora, cada uma. E a Fonte São José possui vazão de 270 litros por hora, vazões medidas em março de 2021. O balneário passou por uma reforma finalizada em junho de 2017 para revitalização de toda a parte hidráulica, elétrica e estrutural, sendo reaberta em 2018. A administração do balneário é realizada pela Prefeitura Municipal. Bem, gente, caiu tá um o documento que vocês queriam ver, muita gente queria ver, da Codenge. O que, que é Codenge? Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, uma empresa pública, pública, servindo a interesses privados. Esse é o governo Zema. É abrir mão do patrimônio público ligado à saúde para gerar lucro de empresas privadas. Bem, o que, que a gente faz com relação a isso? Então já deu para vocês verem um pouco a situação, a realidade que nós estamos vivendo. Deu para ver o documento. Essa consulta pública ela se concluiu é, junto ao mercado e Caldas, percebendo o perigo, e aí o município de Caldas participou e disse, nós, prefeitura, temos interesse. Beleza. Além de Caldas, outras 11... Empresas se manifestaram, manifestaram interesse, então não é só caudas, tá, gente? E aí vamos ver aqui o documento. Tá aqui, vamos lá, Eu vou ler para vocês. É, a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, Codege, abriu consulta pública de 16 de 12 a 15 de 3 de 2022, acabou 15 de março, com a finalidade de receber proposta do setor privado para operação de diversos direitos minerais. Pá, pá, pá, pá, pá, pá. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Aí, resultado. Cadê o resultado? Resultado: Ah, tá aqui. Resultado: Aqui, gente. A, a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, Codege, recebeu 11 propostas na consulta pública. A Codente agradece a participação de todos os interessados e informa que analisará as propostas recebidas. Em momento oportuno, serão publicados os editais específicos para alienação ou concessão dos ativos, com ampla divulgação nos canais oficiais de comunicação da companhia. Então, gente, apareceram já 11 empresas, ou 11 interessados, dentre elas o próprio município de Caldas, e vai se abrir o edital. Consultando o jurídico da prefeitura, fomos informados que esse edital deve ser lançado em junho. A prefeitura já protocolou, na Câmara Municipal de Caldas, nós já recebemos, enquanto vereadores, um projeto de lei da prefeitura, em que a gente vai votar na segunda-feira agora, acompanhe, segunda-feira, às três da tarde, nós vamos, na sessão extraordinária que nós vamos ter só para isso, nós vamos votar esse projeto, que faz o quê? Cria uma empresa municipal... Para disputar e tentar vencer essa concessão. Aí você pode falar, tá, mas quem são as outras dez para a gente poder saber? A Codente não fala. O governador Zema não fala. Não quer dizer quem são as outras empresas. Por quê? Por que não quer falar com essas outras empresas? Não quer falar com essas outras empresas. Então a gente não sabe se tem outras interessadas no lote 6. Primeiro problema. Segundo problema. Essa consulta que foi feita é só para ver, avaliar o interesse do mercado. Mas na hora que abriu o edital, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Qualquer empresa vai poder concorrer. Coca-Cola, Nestlé, o que for, o Walmart, não precisa ter participado da consulta pública. Ah, mas vai dar preferência para empresas públicas municipais. Tudo bem. Mas, gente, vai ser a primeira empresa pública que a gente vai ter que estar criando em Caldas, eu acho. Que eu, que eu saiba, assim. Então, nós vamos ter que criar essa empresa agora. Toque de caixa. Vamos ter que aprovar na segunda-feira. Sou favorável, viu? Nosso mandato do movimento vai votar a favor. Vamos tentar correr por essa via que é a via que a prefeitura está tentando. E aí, para não desmerecer a iniciativa da prefeitura, eu fiz questão de compartilhar aqui um comunicado da prefeitura a respeito disso. Que ela também colocou que foi informado também para nós, vereadores. Está aqui... Pronto. Aqui. Aulas e o direito minerário das águas termais de Pocinhos do Rio Verde. Como é de amplo conhecimento, no ano de 2019, o prédio e o parque do Balneário de Pocinhos do Rio Verde foram doados para o município de Caldas, através de articulações locais. O direito minerário das águas termais que brotam na propriedade, no entanto, continuaram sendo do Estado de Minas Gerais. Por não considerar mais viável financeiramente, o Estado se propôs a vender esse direito e publicou uma consulta pública em novembro de 2021 para angariar possíveis interessados, cuja licitação será oportuna oportunamente realizada, ou seja, em junho, mais ou menos. A Prefeitura manifestou, a tempo e modo, o interesse em adquirir tal direito minerário. Boa! Boa! Por, para tanto, juridicamente, é necessário criar uma empresa pública, cujo município seja 100% detentor, para que possa concorrer nessa licitação. Assim, foi encaminhado nessa data, eu não sei cadê a data aí, mas foi agora, acabamos de receber lá na Câmara, foi protocolado lá na Câmara. Eu sei, atestei e já recebemos o projeto. É, um, um projeto de lei é, criando essa empresa pública. Reiteramos também que todos os meios legais estão sendo mobilizados para que Caldas passe a ser definitivamente reconhecida como a única detentora dos direitos sobre as águas termais do Parque do Balneário de Pocinhos do Rio Verde. Beleza. Então, o que, que Caldas está fazendo enquanto prefeitura municipal? Está seguindo as regras do jogo do Zema. O Zema está vendendo, a prefeitura vai tentar concorrer usando uma cláusula que existe, que vai ser dada prioridade para empresas públicas. Empresas públicas, no caso aí, a empresa pública que nós vamos criar. Nesse equilíbrio que nós vamos estar. Talvez vamos dar o nome de empresa, bauneário, tipo assim, alguma coisa assim. Então, está tá certo até agora, gente? Só tem um problema. Olha só a justiça, gente. Por que, que o Estado não pegou esse caso, que é um caso de saúde, que é um caso que interessa a população caldense, que é de saúde e é a identidade de Caldas, está no nome da cidade. Por que, que não fez, assim como aconteceu há vários anos atrás, a transferência do federal para o estadual, por que, que não fez a transferência do estadual para o município? Porque podia ter feito. Essa é a sacanagem. O que, que eles estão fazendo? Eles estão vendo o mercado. Se o mercado se interessar, eles vendem. Se o mercado não se interessar, ah, aí a gente repassa, faz a transferência para Caldas. Olha o risco que nós estamos passando. Porque a gente pode perder. O nosso município vai criar empresa. Tudo bem, vamos lá, nós vamos dar o máximo que nós podemos. Da Câmara, eu garanto, a gente já está claro lá que nós vamos votar a favor, vamos aprovar. Mas é todo um trâmite, gente. Tem que contratar gente, criar cargo. É uma série de coisas que talvez a gente não consiga a tempo, talvez não consiga compor os critérios para conseguir comprovar a viabilidade desse direito de uso, para conseguir vencer a compra desse direito minerário. Os riscos são altíssimos, minha gente. E o pior se você repassa para uma empresa pública, isso pode significar em algum momento do futuro distante que essa empresa pública um dia seja privatizada, ou seja, comprada por uma outra empresa e não seja mais o município. Então, o correto, gente, era que, como hoje o direito minerário é do Estado de Minas, o direito minerário tinha que continuar público, porque aí não dá para você ficar repassando, a não ser que você seja um cafajeste. E aí você passaria transferência dos... Direitos minerários do Estado de Minas para o município de Caldas, para a Prefeitura de Caldas, sem precisar criar a empresa. E essa é a luta que eu conto com vocês. Entenderam agora? Por um lado, a gente tem a via que está sendo feita pela Prefeitura, com o apoio de nós vereadores, a criação da empresa pública. Ok, Mas, por outro, vamos se mobilizar enquanto população para dizer não aceitamos que vendam as nossas águas e vamos tentar embolar esse meio de campo com mobilização do nosso município, dizendo que a gente não aceita que a nossa identidade seja vendida. Que a nossa identidade seja vendida. É por isso que o abaixo-assinado é tão importante e está tá bombando, mas a gente precisa de mais assinaturas. Já está aí com essa quantidade que eu falei para vocês no começo. E, além disso, o nosso mandato protocolou essa semana duas proposições que vão ser votadas na segunda-feira, que eu quero apresentar para vocês também. Então, o primeiro deles, que nós vamos votar na segunda. O nosso mandato movimento apresentou o projeto de lei de número 16 do Legislativo, que tem a seguinte, o seguinte texto. Deixa eu passar para vocês aí. PL 16. Está aqui. Pronto. Está dando para ver aí? O PL 16... Ele, é, ele tomba o imóvel do, do balneário, Dr. Reinaldo de Oliveira Pimenta, e as águas termais de Pocinhos Rio Verde. A ideia é a gente fazer o tombamento formal do balneário e das águas termais. Tem a justificativa, que eu não preciso estar lendo para vocês, explicando tudo isso que eu falei para vocês até agora, nessa conversa que a gente tem tido até, até esse momento, e a gente entra, então, no próprio projeto. O projeto de lei ele é curto, ele tem poucos parágrafos. Então, no primeiro. Para, artigo 1 fica tombado, ficam um tombados no plural. O seu interesse histórico, cultural, ambiental e paisagístico, o imóvel do balneário, Dr. Reinaldo de Oliveira Pimenta e as águas termais de Pocinhas do Rio Verde. Parágrafo único. Para fins disposto no Caput. O imóvel do Balneário do Dr. Reinaldo de Oliveira Pimenta compreende toda a área de 81.116 metros quadrados devidamente registrado no Cartório de Registros Imóveis de Caldas, livro 2BN, matrícula 11.712. Artigo 2º. O Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Histórico e Cultural de Caldas inscreverá os bens tombados no livro de tombos dos bens culturais do município de Caldas no prazo de 10 dias contados à promulgação dessa lei. Se a gente aprovar essa lei na segunda e o prefeito eh, sancionar tem dez dias para poder registrar no livro de tombos. Parágrafo único, o Conselho Municipal de Proteção é, do Patrimônio Histórico e Cultural de Caldas estabelecerá os atos necessários para a conservação estética, histórica e paisagística dos bens tombados, que é o balneário e as próprias águas. Sem prejuízo das determinações ambientais do Conselho Municipal Competente. Essa lei entra é em vigor na data de da sua publicação. Ficam revogadas de posições contrárias. A gente protocolou, o nosso mandato protocolou no dia 25 de maio de 2022. Além disso, a gente fez um, uma moção que também vai ser votada na segunda-feira. A moção também vou apresentar para vocês. A gente já protocolou também. É uma moção de apelo ao Zema. Moção de apelo. Ah, deixa eu mostrar para vocês aqui. Moção de apelo aos go ao governador de Minas Gerais, senhor Romeu Zema, a Câmara Municipal de Caldas, ao tomar essa semana conhecimento da existência de consulta pública de operação de direitos minerais da CODENGE e da existência, dentre os lotes oferecidos à venda, do lote 6 da categoria Projeto Águas Minerais, que consiste em manifesto de mina vinculado ao direito minerário ANM 13851, Balneário, Possíveis Rio Verde Caldas, vem como Nordeste expressar o apelo ao senhor governador do estado de Minas Gerais para que esse lote não seja mais disponibilizado à venda pelas razões que se seguem. E a gente faz um histórico, conta um pouco por que, que as, as, são tão importantes as águas para nós, no nosso município, e no final a gente termina dizendo, nesse sentido os vereadores de Caldas vêm para o Meio-Deste apelar ao bom senso do senhor governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para que retire o lote 6 da disponibilização de venda dos direitos minerários pela Code, em razão dos graves e irreversíveis consequências que acarretarão não só ao município, mas ao Estado de Minas Gerais, sob pena de prejuízos irreversíveis ao direito constitucional de segurança pública e saúde para o nosso povo. É isso, minha gente, esse é a moção que vai ser votada também, então são duas proposições que o nosso mandato fez, então quais as ações que o nosso mandato fez até agora? A gente criou o abaixo-assinado, também fizemos o PL 16 e fizemos a moção. É importante dizer que estamos em diálogo com todos os vereadores e todos os vereadores estão firmes nessa luta, a Câmara está unificada nessa luta, tanto de buscar concluir a criação da empresa municipal, como também buscar fortalecer e lutar para que não aconteça essa licitação em julho. Para isso, gente, nós vamos ter que brigar. Eu já estou em contato, nosso mandato está em contato com as deputadas Beatriz Cerqueira e André de Jesus, que estão cientes do caso, estão vendo como que podem nos ajudar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Mas você que conheça alguém ligado ao governo estadual ou deputadas e deputados estaduais, entre em contato com seus deputados e fale que não aceitaremos a venda dos direitos minerários das nossas águas. Então, o importante, gente, é que se o povo de Caldas se unir e se indignar, a gente consegue segurar essa barbárie que estão querendo perpetrar junto ao nosso Estado de Minas, para tentar capitalizar o governo estadual se desfazendo de patrimônio público, importantíssimo para a saúde das pessoas. Lembrando, como já foi bem dito pelo Wesley, no diálogo que a gente teve, que as águas nossas, assim como as de Cambuquiras, não vão poder ser engarrafadas, porque elas têm esses carbonetos aí que... É, geram esses gases que, com o tempo, podem explodir qualquer garrafa. Então, não há possibilidade é, de engarrafamento. Então, basicamente, se uma empresa, que não seja a própria prefeitura de Caldas, a empresa municipal de Caldas, comprar, essa empresa pode começar a cobrar royalties do município de Caldas pelo uso. Caldas usando a sua própria água, tendo que pagar e dar lucro para uma empresa rentista qualquer, ganhando dinheiro enquanto a gente tem que tratar da saúde pelo SUS, pelas práticas integrativas e complementares de saúde, pelo termalismo, que, tem, que é parte da nossa história e da nossa vocação. Bem, eu acho que é isso que eu tinha para trazer para vocês, para explicar os detalhes com relação é, ao, ao, à situação. Ah, é importante, né? Sobre, sobre a questão que o João Alexandre falou, sim, mas o legislativo pode ser autor, a gente colocou um artigo no parágrafo, João Alexandre, que aí vai ser feita a, a, a inscrição no livro de tombos e vai ser feita a averbação. Então, é possível que parta, que seja uh, uh, uh, uh, a ordem inversa. A gente tem vários casos e temos julgados também no STF, no STJ, em que a Câmara Municipal é a proponente de um tombamento e depois é realizado uh, o processo de registro junto ao IEFA. E, gente, só uma informação. Isso é uma demonstração de como Caldas não tem cuidado da sua história. Eu tinha esperança de que Caldas tivesse tombado o balneário. Porque todo mundo dizia que estava tombado o balneário. Inclusive, existe um livro de tombos, em que está registrado o balneário como número um. Agradeço ao João Carlos Lande, que achou isso e me mandou a foto. E ele fala de um decreto da prefeitura. Eu procurei esse decreto. Procurei, procurei, procurei. Não existe decreto que tomba o balneário. Pelo menos não... No famoso dia 14 de abril de 2003, que é o dia que o tombo está dizendo que houve o decreto. Não acho esse decreto. Então, eu decidi fazer outra coisa. Eu fui lá para o cartório de registro de imóveis, o Rodrigo. Fui lá para verificar a matrícula, para ver se estava averbada o tombamento, averbado o tombamento no cartório. Fui no cartório e vi. Nada. Nada. Nada. Como é que a gente vai proteger a nossa riqueza, nosso patrimônio, nossa história se a gente não tem nada tombado no nosso município? A gente até tem o um registro. Temos um registro do tombamento balneário, mas a gente precisa dar averbação. Precisamos averbar, não só o balneário, mas as águas. Então, aprovando essa lei, dá um passo. Agora, atenção! Isso não impede a venda. Isso só nos dá uma força e um argumento para a gente brigar lá no governo estadual para demonstrar o valor histórico cultural, paisagístico e ambiental das nossas águas medicinais. Então, o tombamento ele é mais um elemento de argumentação, mas ele não consegue legalmente impedir a venda do direito minerário. Entenderam, pessoal? Para terminar. Não, Caldas não pode ficar de luto, gente. Nós temos que lutar. Não vamos ficar de luto não, Célia. Vamos brigar. Vamos brigar. E aí eu quero terminar mandando uma mensagem para você, senhor governador Zema, o pessoal que está assistindo, conhece alguém ligado ao Zema, pode passar esse áudio para ele. Zema, o que, que você tem contra contra-caudas? Qual que é a sua história? Primeiro, quando a gente vai debater a questão da LNB, o senhor não se manifestou no sentido de proteger a nossa caudas para a vinda de mais minério radioativo. Falou, ah, se for um estudo, se der certo, está tudo bem. Como assim? Cadê proteger nós? Segundo, quando o senhor, através da Arçai, que é o órgão do governo estadual, alterou as tarifas da Copasa, por que, que não considerou municípios como Caldas, que não tem tratamento de esgoto, e fez com que a gente tivesse um aumento de 74%? na parte ligada à coleta, sem ter tratamento de esgoto, recompensando a copasa, recompensando a copasa por não ter feito esgoto, porque com isso ela gasta, ganha mais e gasta menos eu pergunto isso para você Zema segunda coisa que eu pergunto, e a terceira que história é essa de querer vender a nossa história, a nossa identidade, então eu faço um desafio para você Zema, eu até aceito a gente vender nossas águas de caldas, se você fizer o seguinte vamos fazer um combinado eu quero que você venda a patente e o direito de uso da marca das lojas Zema aquela amarelinha e azul aquela que você construiu nos últimos 40 anos que é parte da sua história que é parte do que você se orgulha eu quero ver você vender esse direito de uso e você para poder usar a marca Zema você ser obrigado a pagar royalty para a empresa que comprar quem sabe até o município de Caldas pode disputar e pode comprar a sua marca Zema faz isso Pimenta no olho dos outros é beleza. É isso. Ou seja, com bem público, você quer inter servir interesses privados. Agora, com o seu interesse privado, você não abre mão da sua história. Nós não abriremos mão da nossa história, governador Zema. E eu quero que isso fique claro e lavrado. Nós vamos lutar para impedir que isso aconteça. Bem, gente, é isso. Um grande abraço para vocês. E, se Deus quiser, segunda-feira, três horas, a gente vai estar tá aprovando esses três projetos de lei. Um, três proposições, me desculpa, o projeto de lei da prefeitura criando a empresa municipal, vamos criar, vamos aprovar, se Deus quiser, se todos os vereadores estivermos de acordo, aprovar o projeto de lei que vai tombar o balneário e as águas, e aí com isso fazer a verbação e, de novo, uma nova anotação lá no livro de tomos e, por fim, a gente aprovar a moção de apelo ao governador Zema. E essa moção de apelo, gente, ela vai acompanhada, quando a gente enviar para o Zema, isso que eu quero explicar para vocês, ela vai acompanhada do abaixo-assinado, tá bom, gente? Então, bora fazer esse abaixo-assinado bombar, gente. Bora encher de assinatura e dizer que a gente não aceita, não aceita vender as nossas águas, vender o direito mineral, minerário e de uso das nossas águas. Então, ó, tá aí o abaixo-assinado, tá aí o abaixo-assinado, vamos firme, Fiquem com Deus, uma boa sexta-feira para vocês.